de comunicar design exa de da rainha rita matos designer portuguesa nascida em lisboa licenciada em design de comunicação pela faculdade de belas artes de lisboa faz parte do estúdio silva e designers desde 2014 em paralelo tem também vindo a trabalhar como freelancer com amigos e com clientes dentro das áreas da música, arquitetura, arte, cinema, políticas e áreas de investigação. Obrigado, boa conferência! Um, Olá? Ok, um, um, sou a Rita, como puderam ver pela, pela apresentação. Um, sou uma designer uh, portuguesa, nasci em Lisboa, mas na verdade... Um, deixa só ver se eu consigo pôr este microfone, a uh, funcionar mais melhor. Estão a ouvir, certo? <risos> um, mas, na verdade, tenho vivido na área suburbana de Lisboa, na verdade, ou seja, não no centro de Lisboa, sempre cresci e vivi um, lá. Uh, como podem ver, não não sou muito mais velha do que muitos de vocês que há aqui. Isto é mais ou menos como a minha a vista da minha casa parece, não é muito glamourosa, como podem reparar, se bem dizer que é de Lisboa é mais glamouroso. Um, eu não sabia muito, nunca soube muito bem o que era design. Nunca foi algo que eu tivesse contacto nem na minha rede, nem na minha família. A única coisa que eu sabia é que gostava de escrever e desenhar. E pintar, às vezes. Não sei, tive uma fase também em que gostava de tocar instrumentos. Sempre soube que só gostava de fazer coisas ligadas mais ou menos às artes. E no secundário tive essa educação nas artes. E depois sabia que não podia sair de Lisboa, ou que ia ser uma, uma dificuldade acrescida, não podia sair do país, não tinha essa possibilidade também. E, e pareceu-me que, das, das possibilidades que eu tinha, tinha que, que tinha que ir para uma faculdade pública também, nunca pensei em ir numa faculdade privada, porque realmente não, não, não tinha possibilidades para isso. E, e então sobrava-me a Faculdade de Belas Artes, e as Caldas na realidade foram a minha segunda opção. Mas acabei por entrar nas Belas Artes e, hum, e escolhi design de comunicação porque eu sabia que gostava de desenhar e escrever, mas não sabia o que é que queria fazer, mas também não sabia que não queria fazer só escultura, nem só pintura, nem só desenho, nem só uma coisa que fosse só aquilo. E então uh, achei que pela descrição se faziam mais coisas em design de comunicação e pronto, fui. Uh, e a verdade é que se faziam muito mais coisas em Design Comunicação do que só desenhar e escrever. Uh, acabei por por gostar. Um, e, e, e Aprendi a gostar desta profissão e, a, e, e, e segui isso. Na faculdade também, uh, nas Belas Artes, especificamente aprendi a ser conceptual. Como podem reparar, este foi o cartaz da exposição de finalistas que eu fiz, uh, foi a última coisa que eu fiz quando saí de, antes de sair da faculdade. Um, foi um dos momentos altos da minha carreira, porque alguém fez um meme com o nosso cartaz e publicou na, na escola. Portanto, acho que foi, foi um dos momentos altos. E, e, basicamente, vou dividir esta, esta conferência entre uh, aquilo que tem sido o meu percurso até agora, que tem sido uh, parte um, uh, um o meu trabalho em estúdio, parte 2, o meu trabalho como freelancer, ou o meu trabalho pessoal. Uh, e Nesta primeira parte, um, venho-vos falar da minha experiência a trabalhar no estúdio Silva Designers. É um estúdio de design e comunicação em Lisboa. E basicamente estou lá desde 2014, pouco depois de ter saído da faculdade. Uh, três meses, sensivelmente, depois consegui um estágio um, e fiquei lá desde então. E a verdade é que me despedi este mês, portanto, vou, esta é a minha última semana. Uh, vamos falar disso depois, mais à frente. <risos> um, e pronto isto somos nós, a nossa equipa tem mais ou menos 10, 10 designers com alguns freelancers uh, a mais. Uh, e pronto, basicamente o que é que eu aprendi em 4 anos e 4 meses de trabalho, não é? Porque na verdade não estou assim tão distante de vocês, não estou a trabalhar, não, não sou a pessoa que já trabalhou há 20 ou 30 anos e tem uma, uma, imensos trabalhos e imensas experiências para vos contar, também não sou a pessoa que fez um, um, o projeto da sua vida ainda e que vai falar sobre isso. Um, sou uma pessoa que saí há muito pouco tempo do sítio onde vocês estão e, e, e pronto, venho um bocado contar como é que foi essa minha transição e como é que tem sido até agora essa, essa, essa transição. E eu acho que tem sido um bocado isto, na verdade. Um, cada vez mais difícil. Um, e a primeira lição que eu tirei, e vou-vos trazer alguns trabalhos em que eu realmente foram os trabalhos que mais talvez mais marcaram, não, só, não pelo trabalho calhar, em si, mas por aquilo que eu tirei do trabalho, por aquilo que eu aprendi com ele. Um, e a primeira lição que eu, que eu aprendi é que copiar não era assim tão fácil. Um, o meu primeiro trabalho na Silva Designers foi um, o jornal Homeland, que foi a representação de Portugal na Bienal de Veneza em 2013, acho, ou 2014. Não, 2014. E e daí pelo menos toda a gente achava que isto ia ser um trabalho fácil porque e por isso é que era uma estagiária, porque basicamente era copiar um jornal diário a um jornal normal e fazer um jornal de arquitetura com isso basicamente nesse não sei se vocês conhecem mas a Bienal de Veneza tem pavilhões de arquitetura em que grande parte dos países faz sempre uma uma faz sempre uma instalação no próprio no próprio pavilhão e nesse nesse ano os portugueses queriam Fazer apenas um jornal e queriam que a representação de Portugal fosse a massa crítica do, da arquitetura e não propriamente um pavilhão ou uma escultura ou uma instalação. E pronto, em, em princípio era uma coisa muito fácil de fazer. Eu só tinha que pegar nos conteúdos que me enviassem e fazer, copiar um jornal. Na altura eu lembro-me que era o expresso que era a nossa base, até pelo formato. Um, e a verdade é que não foi nada fácil, até porque eu nunca tinha feito o um jornal. Eu não sabia que o jornal tinha vários tipos de títulos, que o um jornal tinha vários tipos de secções, que o um jornal tinha vários tipos de, de, de conteúdo. Eu não fazia ideia, pronto. Não não isto, ainda é na editorial. Uh, e a verdade é que tudo correu mal neste trabalho. Tudo que poderia acontecer mal, aconteceu. e, e depois, É engraçado, depois no resultado final nunca se nota isso, não é? Mas foi mesmo... Um, foi mesmo isso, eu pensava que ia ser fácil, mas de repente pediam me para copiar uma coisa e eu não conseguia perceber a coisa em termos de conteúdo, em termos daquilo, de forma como ela comunicava. Eu só estava a tentar copiar algo gráfico sem sem ter noção daquilo que estava a tentar copiar. E pronto, isto é uma, acho que foi das primeiras lições que eu tirei: é que quando se copia algo tens que perceber porque é que aquilo funciona, tens que perceber porque é que aquele conteúdo está feito daquela forma e algo pode, tão simples como copiar é mesmo muito difícil. E pronto, tudo correu mal, mas eu safai-me. Acho eu. tem que ficar de lá. E, e, e acho que mais pela questão também da persistência, ou da minha persistência de tentar perceber a, a coisa. E a segunda lição que eu aprendi, muito importante, é que o contexto é, basicamente, a resposta a qualquer problema que vocês têm durante o processo. Quando alguma coisa durante o processo não está a resultar, é porque vocês não estão a pensar no contexto em questão. A trazer o vosso trabalho. Às vezes vocês fazem uma coisa incrível, vocês acham que está incrível e o cliente diz: ah, Não, isto não resulta, isto não, não comunica com nada do que nós estamos a tentar falar. E grande parte é porque nós não estamos, estamos a ignorar completamente o contexto em que estamos a colocar algo. E eu aprendi isso com o meu primeiro trabalho em que me deixaram fazer o que eu queria, tecnicamente. Pronto. Na Silveira das Águas, nós trabalhamos um bocado. É um género de freelance dentro de um estúdio, porque acabamos por ser muito autónomos no nosso trabalho e conseguimos trazer a nossa linguagem, as nossas referências para o trabalho. Só que uma coisa que não te dizem é que mesmo que tu tenhas imensas referências e mesmo que, que saças da faculdade sem de ideias, cheias de coisas novas, viste imensa coisa, experimentaste imensa coisa, mas não te ensinam a perceber como é que tu aplicas isso a um contexto real ou como é que tu depois percebes até que ponto é que podes puxar ou não pelo trabalho e é, A não ser que estejas a fazer isso sozinho, é muito difícil. Principalmente quando tens que responder a uma ideia daquilo que as pessoas vão buscar àquele sítio específico onde tu estás a trabalhar. E isso tem sido a minha maior dificuldade, acho. Ou pelo menos foi a minha maior dificuldade no início. Eu lembro-me que, basicamente, isto é um fórum de, de Almeida, que é um centro de arte contemporânea em Évora. Évora é uma cidade, mas é uma cidade rural no Alentejo. É um meio um bocado rural, vá, mas basicamente eles tinham uma nova curadora e a curadora criou uma nova linguagem para o museu. Um, e ela vinha com, os, vinha com as mesmas referências que eu tenho, não é? dos museus de Londres, dos museus de Amsterdão, dos museus de Berlim, e, de repente, ela disse ah, que era uma coisa nova, uma coisa contemporânea, uma coisa... Um, pá, e, na altura, pareceu-me perfeito, ok, me deixa, ainda na cima deixavam-me fazer aquilo que eu queria. E eu fui buscar um bocado as minhas referências que tinha na altura, se calhar um bocado mais à escola holandesa, um bocado uma coisa mais depurada, uma coisa mais também a brincar com a coisa, muito tipográfica. Isso é, um, isso é um, uma das constantes do meu trabalho, a questão da tipografia e da palavra e da, e da forma como isso assume um papel importante, mesmo em termos gráficos. Um, fiz e achei que estava fixe e mandei... E, e tive um feedback uh, um bocado mau, não é? Basicamente uh, foi isto que ela me disse. Uh, ou seja, para elas, quando, quando olhavam para, para as quando olhavam para estas cores e para este tipo de, de linguagem super depurado, elas lembravam-se dos folhetos que viam em Évora, que eram impressos com estas cores, que eram impressos com, esta, com estes tipos de letras um bocado mais. mais... Retro, não é? E para elas aquilo, aquilo parecia de coisas que elas ainda viam lá, mas que eram velhas, que não eram coisas que eram novas, não é? E de repente, eu, se calhar, fiz uma coisa super parecida com coisas que eu vi em Bostardão e em Berlim, ou o que é que seja que estava a acontecer no resto da Europa. E na verdade também havia um objetivo de colocar o museu num panorama mais internacional, mas eu não pensei que estava a fazer isto para a Évora, não é? E que se calhar há pessoas que ainda vão olhar para isto e que se calhar o loop as trends ou as modas é um bocado, fazem loops, não é? Loops no tempo. E se calhar em Évro ainda não tinha feito ainda não havia aquele loop suficiente para que isto parecesse novo, de repente. E, e, e foi difícil para mim perceber isso ou lidar com isso, não é? Porque de repente não tinha, quase como se não tivesse feito o trabalho de casa, não é? Apesar de eu achar que o trabalho estava interessante, graficamente, ou, ou mesmo em termos de ideia. E pronto, esta foi uma das lições das segundas lições que eu aprendi é que realmente, um, realmente não é preciso perceber o contexto para que se está a fazer. E acabámos por fazer uma linguagem um bocadinho muito mais depurada, ainda mais do que eu estava a fazer. Eliminámos a fonte, um, que era um, se calhar dava um bocado mais aquele ar retro, a fonte condensada, e, e, e fizemos uma coisa mais depurada e um bocadinho mais... Um, também com umas, com umas cores um bocado mais uh, modernas nesse sentido mais mais ácidas também e, e pronto e durante dois a três anos fiz a linguagem do Fórum de Género de Almeida fazia desde um, posters aos folhetos das exposições aos, aos textos de parede um, até bilhetes fiz uh, vouchers, ou todo tipo, tudo que era linguagem que era uh, que anunciava as coisas que estavam acontecendo no museu eu fiz uh, e pronto, acabei por gostar imenso do resultado final, a mesma, mas, hum, mas realmente foi um processo um bocado difícil de, de, de assimilar e de, de perceber porque é que eu de repente tinha feito uma coisa fixa e ela não estava tipo, a funcionar. Hum, e pronto, esta é a fachada. Como podem ver, tem o edifício de Diana ao lado, não sei se algum, o templo de Diana ao lado, não sei se alguma vez foram a Ebro, mas é mesmo ao lado. E. E É isto. E, e das, a terceira coisa que eu aprendi é que na verdade ter uma boa, tens de ter uma ideia, tens de, qualquer ela que seja, tens de ter uma ideia sobre a coisa e sobre aquilo que estás a fazer e tens que saber, para além de tens que saber defender, também tens que tens que ser intencional. Tens que, basicamente tens que ser intencional. E o meu primeiro projeto uh, editorial no Silva. Foi literalmente o redesign da Revista 21, que é uma revista mainstream, feita pela Fundação José, fundação José Santos, que é uma fundação de, que está associada ao Pingo Doce. Eles lançam os livros, e normalmente os livros que nós vemos lá no Pingo Doce são, são feitos por eles. Coisa mais com jornalistas, ligado ao pensamento crítico, atualidade, etc. Pronto. E nós fazíamos uma revista que era a Revista 21, e, e nós, um, e às tantas, o... O Jorge pede para ser eu fazer o redesign da revista. Opa, e de repente eu era daquela pessoa que estava sempre com revistas atrás, sempre com, sempre com imensas ideias sobre, sobre editorial e sempre a discutir isto com ele. Acho que foi também por aí que, que acabei por receber este trabalho. Opa, e acabei por fazer assim, um projeto gráfico que basicamente copiava todas as revistas que eu gostava, mas copiava um bocadinho de todas. De todas. Que nem sequer tipo só copiei uma e pronto, a se era aquela que eu ia fazer e pronto. Não, não sei copiar coisas que eu gostava. Mas só uma grande ideia, na verdade. E um dia antes da reunião eu mostro isso ao Jorge e ele diz-me isto não é nada, não, é? Isto não, não tenho uma ideia, não, não, tem, só tenho aqui coisas que eu não percebo qual é que é a tua ideia editorial sobre este projeto. não é?". Que, que, que, que... E eu também não sabia dizer isso, eu também nunca tinha feito isto e não sabia como é que eu deveria fazê-lo. Se calhar devia ter só feito quatro ou cinco. Se calhar preocupei-me em desenhar a revista toda e soluções gráficas para toda a revista e não me preocupei em pensar naquilo que era... A minha ideia gráfica para aquilo, não é? E, e foi bastante difícil, foi a primeira vez que eu churi, que eu saí a chorar do ateliê e nós fomos para uma reunião sem nada e, e pronto. E foi muito difícil, mas acabámos por chegar a uma. acabámos por voltar a olhar para aquilo e, e tentar perceber como é que podíamos, de uma forma mais intencional, dar vida então a esta revista que ainda assim não era uma revista de arte, não era uma revista de moda como aquelas que eu gostava de ver. Ou seja, também não tinha nada a ver o contexto em que esta revista ia ser vendida. Literalmente, esta revista era vendida do Pinho Doce, em tudo o que era quiosque. Uh, tem que ser uma linguagem ainda assim que seja acessível. Acessível, não é? Não pode ser... Uh, aquilo, ou seja, eu estava a comparar um contexto completamente diferente, não é? E uh, isso também é errado. E acabamos por fazer um, um projeto gráfico muito mais coerente nesse sentido. Uh, e pronto, isto foi das, uma das, das minhas outras lições, não é? Que é preciso realmente ter uma ideia e mesmo... Se calhar, se eu tivesse copiado uma das outras coisas, mas tivesse realmente convicto daquilo que ele estava a fazer, ou tivesse uma ideia muito mais concreta sobre aquilo, provavelmente teria passado na mesma. então, não sei. E outra coisa que eu aprendi foi... Vai haver alterações até que aquilo vá para a gráfica. Para a gráfica e, às vezes, até aquilo já está a imprimir, e está o cliente a ligar, mas podemos parar a impressão porque ainda falta aqui, porque acho que podemos mudar isto. E isto é uma coisa que também não nos ensinam a lidar, não é? Como é que, de repente, tu tens uma ideia e, de repente, pá, está tudo a correr bem e depois o cliente acorda de manhã, olha, mas, afinal, que era outra coisa. Eu tive aqui a sonhar, a minha tia não gosta desta cor, não sei, tipo... E, e é muito difícil, porque tu tens que estar... Acho, acho que também há aqui uma, outra questão, que é a forma como nós, às vezes, não conseguimos eliminar o fator eh, autor ou o fator ego, no um caso da equação do design, não é? E, para mim, para mim isso tem sido também uma... Sei lá, eu vim das Belas Artes, o pessoal ensinou-me que eu era autora, que eu era designer... É designer-autor, não é? Pronto, tu fazes tudo, tu decides tudo, tu, tu tens que lidar com tudo e ninguém te... Acho que a ideia de que... Tu tens que fazer... É, um projeto... é sempre um processo colaborativo, sempre que estás a trabalhar com alguém, não é? é sempre um processo de... que Aquele não é o teu trabalho. Aquele, trabalho, aquele é o projeto de alguém, não é o teu projeto. E a última coisa... E, e, e, e na verdade tu és responsável por com aquilo que tu sabes, conseguir uh, aconselhar aquela pessoa, porque ela literalmente está a pagar para que tu aconselhes da melhor forma possível que tu consigas uh, saber, mas mas no final é o projeto delas e nós muitas vezes esquecemos disso no, e, e esquecemos como é que devemos de lidar com o facto de... Às vezes, aquilo não vai, correr, não vai sair como nós queremos, mas eu, acho, eu, eu pelo menos acredito que o melhor resultado é o resultado que resulta para aquilo, é o, resulta, é o resultado que fica no fim. Porque, na verdade, tu não ias conseguir fazer melhor porque estás a trabalhar com aquela pessoa. Se querias fazer uma coisa diferente, provavelmente terias de trabalhar com outra pessoa uh, que te percebesse melhor. Ou que, ou, ou que... E, mas, pronto, isto também é uma coisa que eu só tenho vindo a pensar ultimamente, é? provavelmente algo que eu, que eu sabia, que eu estava super lúcida sobre isto. E, e pronto, isto foi um exemplo uh, do jornal uh, Fundação. É um jornal que eu faço com, com a Fundação EDP, por isso é que se chama Fundação. Uh, e é um jornal que desde que, que saiu mais ou menos quando foi lançado, quando, quando foi construído o MAD, que é o um novo Museu uh, de Arte e Tecnologia e Arquitetura de Lisboa. Uh, não sei se vocês uh, conhecem. E, e eu fiz o projeto gráfico de raiz, sendo que logo desde o início eu decido... isto é uma coisa que acontece muitas vezes, é tu defines um projeto gráfico, ah ok, esta capa vai ser sempre ter, uma, vai ter sempre uma foto, sempre um título, sempre entradas, e, e depois de repente na segunda edição o que interessa é que o mate vai abrir, portanto a única coisa que temos para pôr na capa é que o mate está lá, pronto. E de repente já nada já, já tudo falhou no teu, no teu projeto gráfico. E, mas ainda assim isto é um trabalho interessante porque... Porque é dos únicos trabalhos que eu ainda me sento com as pessoas que vão, ou que nós ainda nos sentamos com as pessoas que, que querem fazer a, a revista e nós ainda pensamos com elas o que, é, que, que forma é que o jornal vai tomar. E, e pronto, é um, é um trabalho muito interessante, mas, mas, tem, esta, mas tem, tem, esta, tem esta particularidade que, que o conteúdo está sempre a ser adaptado àquilo que é importante naquele momento e não propriamente sobre uma ideia que nós definimos de início. Ou seja, foi um bocado irrelevante ter definido uma ideia de início, porque depois acaba tudo por mudar ou tudo por ser diferente. E, e pronto, como tivemos esta, este devaneio no, na capa, na segunda capa, eu pensei que poderia fazer devaneios no resto das capas também. E, e pronto, isto são alguns spreads. Isto é um jornal essencialmente de programação na verdade, acaba por, por dizer ter entrevistas com os autores que vão ter uh, exposições no mato ou na fundação. Uh, fala uh, um bocado sobre a atuação da fundação também uh, como mecenas em outros sítios do país, eles apoiam vários projetos de causas sociais, apoiam... Uh... Pronto, basicamente é tipo um relato da, da atuação da fundação EDP na, na área das artes. Sinto que tem sempre um grande componente ainda assim de, de, de programação do que é que está a acontecer uh, nessa altura. E... E pronto. Então, houve uma vez que nós estávamos a falar sobre a entrada elétrica. Não sei se vocês conhecem o edifício, que é o edifício que está exatamente ao lado do mato, e quando sempre houve as, onde sempre houveram as, as posições. E pronto, eles disseram para eu fazer uma proposta de capa e eu fiz uma proposta de capa de central, porque era o tema do, do jornal. E foi a primeira vez que eu tentei fazer uma coisa deste género, até porque já tinha começado a fazer, não sei da história, mas depois vocês vão perceber um bocado onde é que vêm as influências, onde é, que vem, um, onde é que começou a entrar este tipo de, de coisas. Mas, mas pronto, o Jorge aprovou, toda a gente a... conseguiu aprovar, isto, consegui mandar isto para o cliente, foi assim uma uma já foi uma vitória. E, e o cliente diz-me ah, diz isto. E eu, ok, está-se bem, acho que, podemos, acho que podemos. E fiz isto. E, e pronto, e nós temos sempre versão portuguesa e inglesa. E, e eu mando isto, consegui de novo, outra vez, passar isto pelo meu diretor de arte, consegui passar isto um, para conseguir mandar para o cliente, mando para o cliente e ele diz-me, ok, aprovado. E eu fiquei, uau! Ok, consegui. Não, consigo, não acredito que consegui passar tipo, uma capa destas na minha vida neste momento, neste ateliê. Fiquei super feliz, para casa. Até que aconteceu isto, não é? É que, que ele me diz isto. Literalmente, ele pediu-me isto. E eu fico tipo, porquê, não é? Porquê? Porquê que tipo, isto aconteceu comigo? E vi que naquele momento em é que, oh my god, porque Estava uma capa tão fixe, ele tinha de destruir tudo. E pronto, de repente, de repente naquele momento o, o, o, o cliente é tipo a tua maior. É a pessoa que tu queres matar na altura, pronto. Mas, hum... Mas pronto, na assim eu consegui explicar-lhe que é um bocado a história de se tu metes a maçã, não... se tu dizes maçã, não metes uma maçã lá. Ou seja, se vamos dizer central, não precisamos pôr vermelho. Se somos dizer jardim, não precisamos pôr verde, não é? Quer dizer, pode ser isto, vá. Que tem mais ou menos a ver com o que nós temos estado a fazer, até porque o jornal é preto e branco, supostamente, uh, que é outra coisa que depois nunca aconteceu. Uh, e, e, e pronto, é um bocado esta, isto que eu estava a dizer, até ao final vai sempre haver um pensamento dele porque se lembrou: olha, porque é que não vamos isto em isto, ou porque acho que não. Provavelmente ele não estava assim tão confortável com aquela, com aquela hum, proposta e sempre. Eu que sempre que arrisquei um bocadinho mais, Tem mesmo a ver com o facto dos clientes não estarem confortáveis com a coisa, eu acho que é perfeitamente aceitável. E no final eu não posso dizer Ei, não, não pode ser, porque isto é horrível. Eu não posso dizer que isto é horrível, não é? Porque não É tipo, é o que ele pretende é o projeto dele e é aquilo que ele sente-se confortável em mostrar. E eu acho que, no final, apesar de eu não poder nunca mostrar, pronto, agora posso mostrar a vocês, não é? Mas, não posso Apesar de eu nunca vou ter isto no meu portfólio, não é? Um, o trabalho é dele e é isto, é isto que resultou. Pronto. Mas pronto, eventualmente, quer dizer, a boa notícia é que depois de aprenderes tanta coisa, depois de estares a passar por todas estas coisas, é que eventualmente começas a acertar, não é? Vá. Tipo, há momentos em que tu acertas e o cliente nem sequer pede é alterações. E mas eu fico, oh my god, o que é que se passa? Tipo, que é que ele beu hoje? Mas, mas acontece, acontece. Tipo, não é só. Não é só um, até porque se não acontecesse, eu acho que não tinha aguentado 4 anos, não é? Pronto. Um, e acho que. que e pronto, é, e acho que é um, um balanço entre essas duas coisas um, que, que, tens que, que tens que ir aprendendo. E acho E pronto, isto são algumas das coisas que eu tenho feito uh, no Ateliê. Eu trabalho, essencialmente, com identidades para eventos, ou identidades para exposições, ou com museus. Trabalho com muito com o Mato, com a Fundação EDP, como disse, trabalhei com o Fórum Gênero de Gênero trabalho com a Gulbenkian, trabalho com com Serralos, às vezes. Um, trabalho com, com mais em coisas mais efêmeras e depois tenho uh, grande parte do trabalho editorial também. Todas as revistas. Chegou o um momento, em que quase todas as revistas e jornais que se faziam no atelier era quase eu que estava a fazer. E pronto, isto são alguns dos exemplos dos trabalhos que eu tenho vindo a fazer. Isto foi a imagem para um, as bolsas da Gulbenkian, que são umas bolsas de apoio aos estudantes uh, que ainda estão a sair da, da faculdade da Gulbenkian. Um, isto é os Dias do cego um evento entre a Casa Fernando Pessoa e a, casa José Saramago, e a Fundação José Saramago. Um evento em que durante uma semana eles... Um, eles um, basicamente fazem feita a celebrar a obra dos dois autores, não é? E na, na altura nós achámos que poderia ser interessante um, utilizarmos os óculos dos dois autores. Que o Fernando Pessoa, se vocês se recordam, tem os óculos um bocadinho mais redondos, o Jéssica Amaco tem os óculos mais quadrados e, e decidimos que podia ser um símbolo interessante para usarmos na, na, para identificar o, o projeto. Um, isto é a revista Guimarães, eu fiz ainda uma quinta. São cinco números, era uma revista para o município de Guimarães. Nós somos um ateliê que trabalha essencialmente com a área cultural, ou seja, vamos trabalhar com as câmaras municipais, vamos trabalhar com os museus, vamos trabalhar com as fundações, José Saramago, com caso de pessoa, em projetos um bocado mais ligados à proliferação da cultura, ao património, ao... ou seja também é um, Acaba por ser uma área um bocado específica, nunca trabalhei em... Tenho, tenho um pequeno cliente mais comercial, mas nunca trabalhei realmente na, em um contexto de agência, nem, nem algo que, que se pareça. Uh, não tenho essa experiência, portanto, o meu trabalho também fala um bocado por si nisso. Isto foi dos últimos projetos que eu fiz, uma exposição do Tabuki, que lá está, é um, é um autor que foi inspirado pelo Fernando Pessoa, um autor italiano, ele viveu em Portugal, um, e eu fiz uma exposição agora na Gulbenkian sobre ele. Havia um colóquio e havia uma exposição com o trabalho dele. E pronto, isto tem sido um bocado... Uh, preciso só descansar. Uh, tem sido o que eu tenho feito uh, no estúdio e, entretanto, esta é a minha última semana de trabalho. E... e e isto faz quatro anos e quatro meses de trabalho, mais ou menos. E a razão pela qual eu decidi agora dedicar-me, ou sair do estúdio, tem muito a ver com outra vertente que eu comecei a desenvolver, um bocado por esta frustração de achar que tudo que eu fazia corria mal ou que eu não conseguia passar a minha ideia. Às vezes tinha estas ideias e não conseguia realmente passá-las para o trabalho. Não conseguia... Sentir que aquilo que eu estava a fazer era algo que eu defendia ou que acreditava. E foi um processo muito difícil para mim, e acho que só agora. Eu estava a discutir com, com o Jorge, meu chefe, quando estava a despedir, e disse-lhe: Pá, realmente só agora é que sinto que estou a fazer bom trabalho, quatro anos depois. Só agora é que eu consigo mesmo. pá, eu consigo pegar num projeto e consigo realmente torná-lo meu, não é? Ter uma identidade que eu acho que tem a ver com a minha abordagem, com a minha forma de ver as coisas, mas só agora é que eu consigo fazer essa. Isso bem, e em parte é porque também em paralelo comecei a fazer um bocado de trabalho. Pá, ah, comecei a canalizar essa frustração. Eu sempre fui uma pessoa que gostei de fazer cenas, no geral. E, e, e ia para casa e pronto, continuava a fazer cenas. E, e eu, e em 2006, não sei se foi em 2006 exatamente, mas eu lancei um blog. Pronto, com a questão. Quer dizer, sou um bebê digital, não é? Pronto, nasci com a internet. Não nasci com a internet, óbvio, mas. Tipo, quinto ano, sexto ano, acesso à internet, uh, mesmo na faculdade sempre tive acesso à internet, sempre fui muito ligada, comecei a inventar-te, a publicar coisas, lembro-me que sempre fui muito ligada a esta questão das redes sociais, à questão de, de partilhar o trabalho, de falar com outras pessoas que estavam a fazer as mesmas coisas que eu. Sinto que isso me fez crescer imenso e muito mais rápido, essa partilha. Acho que a internet é uma coisa incrível, pronto, nesse sentido. E. e... E sempre tive um bocado esta ligação, com sempre senti muita vontade de, de partilhar as coisas que estava a fazer, mesmo que fossem coisas que são só experiências que eu fiz quando cheguei a casa, pensamentos que eu tenho, uh, sei lá, pronto, sempre tive essa necessidade. E acabei por canalizar um bocado a minha frustra... frustração nisso, a minha frustração do trabalho nisso. E, e pronto, comecei a publicar, fiz um blog que era, basicamente a ideia era ser uma playlist, mas uma playlist que eram pósters. Uau, ideia incrível. Um, uh, pronto, não, não é que eu acho que seja incrível, mas pronto, foi, foi basicamente o formato que eu lhe dei e a forma que me fazia com que eu. Eu sempre tenho uma ligação muito forte com a música também, sempre foi algo muito presente na, na, minha, na minha vida e na forma que, mesmo como eu me inspiro, ou como faço as coisas, ou como trabalho. E, um, e, e, e acabei por, por usar esse, este formato, para lançar um bocado estas coisas que eu ia experimentando, novas fontes que eu queria experimentar e que nunca me deixavam, cores que eu queria experimentar e não me deixavam, coisas que eu sentia que não conseguia fazer no meu contexto de trabalho, não é? Ou da mesma forma. Pá. E opá, eu lembro que isto era a única coisa, e é a única coisa que eu sempre publiquei hum, nas redes sociais, e se calhar a forma como as pessoas me conhecem tem um bocado a ver com esta linguagem, ou um bocado a ver com este trabalho ou com estas coisas que eu fui brincando, porque provavelmente metade desta conferência vocês não viram, ou os trabalhos que se calhar viram, mas não sabiam o que tinha sido a fazer, ou o que seja, pronto. Então, é quase como se fosse um, um trabalho mais autoral. Eu lembro-me que alguém, uma vez, eu na altura, andava a responder imensas mensagens no Tumblr, o Tumblr ainda era fixe nessa altura, uh... E eu andava a responder, já tenho que ir com esses followers e imensas pessoas a, a perguntarem-me coisas, e alguém disse-me, manda é, a dizer tipo, que postas de rap não me faziam uma designer. eu, tipo, obrigado não é? Eu tenho um trabalho em full time e tipo, eu trabalho todos os dias como designer. Isto não é propriamente. Mas pronto, também senti que não tinha que justificar, porque era uma coisa que eu fazia por gosto e que era uma coisa que eu estava a fazer mesmo para. Só. É normal que quando só passa isto para o público, que eles achem que é isso só que tu fazes. Mas para, mas para mim também não era uma questão, não era isso que era a questão e. e... E pronto, e comecei a fazer algumas experiências que têm um bocado a ver com isto. Como podem ver, são sempre por causa de líricos de rap ou de hip hop. Ou de. O que é que... Mais... tem a ver com um com as minhas referências e com aquilo que eu ouço também. Ou então ideias tipo só que eu tinha, fazer séries, ou e, de repente até comecei a fazer isto com amigos. E, e pronto, a história dos amigos é muito importante, porque de repente havia amigos, mas também que estavam a fazer estas coisas e que também estavam, a aprender na faculdade, ou estavam no primeiro trabalho, ou sentiam que não conseguiam fazer. Uh, coisas dentro desse contexto, não é? E, e eu cheguei a outra conclusão que realmente um, é muito bom trabalhar com os seus amigos e eu tenho tido essa experiência se calhar na sua maior uh, na sua maior uh, desculpa, estava a ver se tinha, se não tinha tempo <risos> na sua maior expressão com, com a 23, que é uma label uh, já no coletivo, vá, chamamos de coletivo. Uh, de música formado por dois amigos meus que eu conheci, que eram que eu conheci em Barcelona, eram amigos dos meus amigos. Uma coisa muito importante, eu acho, e acho que é uma coisa que também não nos ensinam, é que vai ser muito importante as pessoas que vocês conhecem, as pessoas que vocês falam, os vossos amigos, as pessoas que partilham coisas com vocês. Isto vai ser, imenso, vai ser mesmo muito, muito importante, porque é assim que vocês conseguem realmente fazer coisas e ganhar oportunidades. Às vezes... Às vezes é mesmo muito, às vezes é só uma conversa de café, ou às vezes é só uma conversa de, de olha, vi aquela pessoa uh, e, e, olha, vamos fazer isto, e estou a fazer isto, e de repente, pá, isso é imensamente, é imensamente importante. E, eu, e neste período em que eu tive a fazer freelance e full time ao mesmo tempo, eu literalmente não saía de casa. As pessoas perguntam-me como é que eu fiz. Eu não saía de casa, eu não tinha vida social, não tinha namorado, não tinha nada, e basicamente passava a vida a trabalhar, estava sempre a trabalhar, e, e nesse momento senti-me muito isolada, mesmo muito isolada mas ainda assim tentava fazer umas viagens de vez em quando para ir ter com os meus amigos que são todos imigrados porque na minha na minha altura basicamente grande parte do meu grupo de amigos foi-se embora não havia trabalho nem, nem sei se pronto, e continua ainda a haver alguns problemas com isso não é mas hum, mas na minha altura era, estava mesmo uma situação super super pessimista e mas pronto ainda assim os meus amigos estão quase todos fora então eu consigo visitá-los e é a vantagem de, de ser acontecido. E, e às vezes é só, tentava ainda assim, coordenar as minhas alturas de muito trabalho com algumas viagens, com algumas pausas, para conseguir ir ver coisas e falar com eles e ver o que é que se passava e depois isso ainda aumentou a minha, a minha ansiedade porque de repente achava que era tudo fixe lá fora e que aqui dentro não se fazia nada de interessante e porque que é que eu estava aqui a fazer sozinha, quando os meus amigos estavam todos lá fora e eu precisei de -me ir embora e isso também começou a fazer com que eu fizesse imenso trabalho fora. Pronto, para é. uh, Short story. pronto. Voltando à 23, conhecidos em Barcelona e na altura estávamos a ter uma discussão porque eu estava a dizer que não gostavam do design deles ou que não, não estavam a se dar muito bem e tive, e tive uma discussão muito acesa até com, com eles. Mas acho que foi uma discussão interessante porque estávamos a falar um bocado sobre a valorização do papel do designer e como muitas vezes os teus amigos pedem-te coisas e nem sequer te pagam, não é? Quer dizer, eles não percebem que tu estás a pedir que, mesmo que sejas, sejam teus amigos, estão -te a pedir. Uma coisa que vai dar valor ao trabalho deles ou que vai valorizar o que eles estão a fazer. E eu, na altura, disse: Tu não podes exigir nada de uma pessoa que tu não estás a valorizar o trabalho dela, simplesmente. E, e tive uma discussão muito acesa com eles. Passado um ano, eles vêm ter comigo: Olha, tenho uma proposta para te fazer, mas não torceu já o nariz, não é? E eu: Ok, pronto. Então o que é que é? Ah, nós, nós, a nossa designer vai-se embora e nós queremos que tu. Passasse a ser a nossa deitana, nós começamos a ter as festas que começam a dar um X de lucro e nós não temos muito, mas temos este para, para te dar. E, e, e pronto, queres, queres fazer os nossos pósters. A combinada era fazer só posters e cap capas de Facebook. Um, e, e eu, cá, está-se bem, acho que, acho que é justo. Tipo, O que eu combinei com eles é que se de repente começassem a vir mais pessoas à festa e de repente eles ganhassem mais dinheiro, eu ganhava mais dinheiro foi meu acordo, com eles e, e tem sido meu acordo com eles desde então. Sempre que existe uma maior afluência às festas, eu também ganho mais. Portanto, acho que é um acordo justo, mesmo com pessoas que eventualmente se tornaram amigos meus muito próximos, mas mas pronto, não é uma relação profissional ainda assim. e assim. E pronto, tenho feito, entretanto, é um projeto que me tem entusiasmado imenso, porque OK, são postas para festas, mas o que é que se pode fazer com postas para festas, não é? O que eu não tenho é que não havia realmente uma identidade da coisa, não havia algo que. Eu... Todos os postas que eles faziam ou todas as coisas que eles tinham feito, tu não conseguias ver, olhar para uma festa e para a festa seguinte e não conseguias identificar algo que fosse, que fosse comum ou que tu visse, pá, aquilo é da 23, aquilo são aquelas festas. E, e outra coisa é que eles faziam vários elementos que não se interligavam entre si, por exemplo, faziam sempre um vídeo teaser, mas não faziam. Mas todo o resto da comunicação não tinha nada a ver com essa história do teaser ou com o ambiente do teaser ou o que fosse. Então, a primeira coisa que comecei logo a fazer foi ok, temos este teaser, só com este tema. Ok, toda, toda a linguagem gráfica vai ser sobre este tema e toda a linguagem gráfica vai ser sobre isto porque isso é a comunicação do invento, não é? Não vamos estar a fazer coisas diferentes para uma coisa que está a anunciar a mesma coisa. E é um bocado a abordagem que eu tenho tido com o trabalho da 23. Um bocado, é sempre um trabalho global, óbvio que... que que a comunicação é sempre feita nas redes sociais, não temos grandes recursos. Às vezes imprimimos, os postos, imprimimos sempre os postos, dá sempre uma impressão, mas, obviamente, que toda a comunicação é sempre digital, não é? Porque acaba por ser, por ser também custa menos. E, e o que eu fiz foi... Comecei a criar uma coerência. vá Tentei. Tentei criar uma coerência, tanto de festa para festa, ou seja, imaginando uma, uma, imaginando uma linguagem para a marca, tanto como uh, na festa em si, não é? E o que acabou por acontecer é que nós até deixámos de fazer vídeos. Porque de repente a linguagem foi tão marcante ou foi tão forte, ou de repente as pessoas já começavam a olhar para aquilo, OK, que eles são os cartazes de 23, aqui isto é a linguagem tipo deles, que deixamos de, acabou por quase sobrepor em termos de comunicação ao, ao resto das coisas que não que não tinham a ver. E Pai, tem sido um, um ano, estou com eles há um ano e pouco, tem sido um ano incrível. Temos feito imensa coisa, vamos ter mais em coisas em breve. E também tem sido um dos projetos que eu quero dedicar uh, algum tempo mais, e também aí é a minha decisão de, de me dedicar a ele. Pronto, às vezes uh, fazemos. Por exemplo, a minha ideia agora é tornar a coisa, a comunicação das festas é mais como se fossem. Semi, mini campanhas, ou seja, é quase, há sempre uma ideia, por exemplo, a primeira festa do ano foi Takeover e chamadas Takeover, e basicamente. Um, Voltando aqui ao póster. Eram só pessoas da crew que iam tocar, e, e eu pensei, ok, vamos, vamos enfatizar um bocado esta ideia que vocês são uma equipa e que nós vocês, fazem, vocês vão fazer esta festa porque são todos vocês que se estão a juntar neste sítio e vamos passar um bocado esses, essa ideia. E também uh, foi um género de de campanha que dizia We do this together, we're taking over e basicamente eles iam tocar todos juntos nos más hábitos nesse dia. Pá, são ideias muito simples, mas que eu acho que nascem em termos de comunicação, tu consegues criar uma relação emocional muito maior com o teu público e para mim isso é o que me interessa no design é conseguir criar uma coisa que é que comunica com o teu público de uma forma que é envolvente. Ou pelo menos é isso que eu gosto de trabalhar não gosto só que me digam olha, fazem uma coisa fixe, fazem um pós-ter fixe, como de repente eu comecei a ter imensas imensos pedidos de coisas, é, olha, fazem uma cena fixe, pronto, whatever. Pá, é fixe fazer cenas fixe, mas quer dizer, é preciso ter uma ideia sobre as coisas também, acho eu. E, e é isso que eu tento trazer um bocado para o meu trabalho e, e é isso que eu tento também fazer. E eu acho que resulta, porque de repente, eu acho que nós temos crescido imenso mesmo em termos de comunicação e, e mesmo todo o feedback que tem havido tem sido muito positivo e, e acho que isso ou pelo menos eu acredito nisso, não é? E tem de E pronto, isto é a coleção de cartazes que nós temos feito. Depois, obviamente, há uns, há uns eventos colaterais. Este já foi, uma, já foi um registro um bocado mais comercial, mas que também tem sempre esta. Pronto, é sempre, há sempre esta ligação entre o póster, as redes sociais, o Facebook, desde o post do Facebook até ao póster, há sempre uma, uma ideia, uma coerência. E outro projeto que eu fiz também com amigos foi a revista Borges. Que é uma revista de música eletrónica mais centrada na, na, na cena techno, em Berlim. E eu fui convidada pelo Tiago Pescaia e pela Mariana. Eu não consigo dizer o nome dela, mas pronto. <risos> pela Mariana. E hum, ela é ucraniana e ele é português, e eles vivem os dois em Berlim. O Tiago é designer, ele trabalha na Sackmeister e trabalhou, depois trabalha agora em freelancer. E ele, ele e ela tinham, tinham os conteúdos todos mas não tinha uma ideia gráfica sobre o que é que queriam fazer sobre a revista. e Ele falou comigo, ele nem sequer a conhecia, deve ter visto o meu trabalho online, e disse, olha, nós temos aqui uma revista para fazer, queres fazer umas cenas? Eu, Na altura pensei, ok, vai-me pedir para fazer tipo uma página uma coisa qualquer para estar lá no meio, eles já têm isto tudo definido. Mas não, na verdade, eles não tinham nada definido e, e, e às tantas eu comecei a interessar, tanto pelo projeto que acabei por me envolver no processo todo de direção de arte, de, de, mesmo da estrutura editorial, e, e acabou por ser um, um projeto muito colaborativo entre nós os dois. Entre mim e o Tiago, que o designer, e a Mariana era a editora. Mas havia uma questão, que era, nós tínhamos imensos textos, mas não havia uma ligação deles. eu disse-lhes, pá, eu não consigo resolver isto. Nós chegámos à conclusão que não conseguimos resolver isto com grafismo. Hum, precisávamos de uma ideia editorial. E, e, hum, e a Mariana, a editora, acabou por organizar os textos sobre vários temas, seis temas centra centrais, e esses temas tinham palavras-chave. Eu lembro que nós fizemos imensas... Eu acho que dava para fazer uma palestra só com as versões desta revista que existiram. Um, talvez um dia, não sei. Mas, mas foi um trabalho super intenso. E isto a fazer ao mesmo tempo que eu estava a trabalhar em full time, nós a fazer causa até à meia-noite, até à uma da manhã, dizem que eu literalmente não dava quase a dormir nada, fim de semana, foi mesmo muito intenso. Um, mas conseguimos chegar a uma conclusão, que é ok nós de uma estrutura e depois dessa estrutura vai partir o nosso grafismo. E, e depois, o que é que seria esse grafismo, não sei, mas eu um dia, tipo, cansei-me, estava farta, fiosa e ZDB e estava lá uma... o ZDB, o Zé dos Bois, é um, um sítio em Lisboa, no bairro Alto, que tem concertos, chama-se sala de concertos, tem uma sala de exposições, tem um café, pronto... E eu lembro-me que estava lá uma exposição sobre poesia concreta e eu depois me olhava para aquilo e deu assim uma luz... E, pá, é mesmo isto? Isto tem tudo a ver? Isto é, tipo, a questão do ritmo, a questão de, mesmo quase musical, das palavras... E, pá, e fui para casa e resolvi a revista toda, tipo, numa hora. E, e mandei ao Tiago e, disse, e ele disse, ah, é mesmo isto e não sei o que. E de repente nós, pronto, e eu só trouxe, óbvio que depois o, o, o, o conteúdo em si, as fotos, é um bocadinho mais depurado, depois nós queríamos uma coisa um bocadinho mais, mais ró não é? De certa forma, também tem um bocado a ver com, esta, com, esta, com este ambiente e com, esta, com aquilo que é associado a este, a este mundo. Um, mas pronto, isto foram os separadores que depois acabei por ser eu a, a desenvolver mais a parte gráfica. Ou seja, tudo o que era mais gráfico na revista eu desenvolvi e o Tiago fez mais a parte de layout mais uh, básica. E, e resultou este, um, resultaram estes spreads que eu, que eu gostei imenso e que têm um bocado a ver também com estas ideias e com estes temas que estavam presentes na revista e nas, e nas entrevistas. Era uma, a revista é basicamente entrevistas a, a, a músicos, a pessoas que fazem artwork para a, a, as bandas e etc. E, e outro, outra das minhas coisas que eu aprendi foi que, realmente, hum, sei lá, às vezes quando falamos sobre o trabalho que tu publicas ou o trabalho que, que vês online ou que tens online, de repente, às vezes tens medo de assumir as coisas em que acreditas ou às vezes acabas por, por uh, fugir de alguns temas porque tens medo que as pessoas não queiram trabalhar contigo por causa disso ou o que seja. E, e muito recentemente, com, com a... Com a hum, com, a, não sei em português, com o facto de nós estarmos a falar cada vez mais sobre direitos das mulheres, uh, uh, feminismo, uh, muito pela... Uh, como vocês, provavelmente, estão uh, a par, não é? Uh, eu falava imenso com isto, com a minha colega de trabalho no Chilo da Elizabeth, e, e nós, nós chegámos à conclusão que tínhamos uma ideia muito específica sobre isto, que não víamos em mais lado nenhum, ou seja, que não, uh, de certa forma não conseguimos queríamos tomar parte desse discurso, mas não sabíamos como. E sempre tivemos, e estávamos quase todos os dias, nós discutíamos, falávamos disto, fazíamos imensas. Nós estamos sempre a falar, não é? Não trabalhávamos quase nada. Estou brincar. Trabalhávamos às vezes. Um, e e, e reparámos que, pá, tínhamos necessidade de fazer um output. Mas, quer dizer, nós não somos escritoras, não vamos escrever um livro sobre isto, não vamos fazer um filme sobre isto, não somos realizadoras, não somos. Um, sei lá, não, não somos. somos designers, não é? Designers gráficas. E houve uma vez que eu fui a Mesterdão e comprei um livro. Deste coletivo que era o Sea Red Humans Workshop. E o livro é muito interessante porque basicamente conta a história de um coletivo uh, feminista nos anos 60, uh, que houve também uma das grandes waves de feminismo, vá, nessa altura. E, e elas utilizavam, um, basicamente, elas tinham um armazém que ocuparam em Londres e, e elas utilizavam. Um, a ideia delas é que eles queriam mudar a imagem da mulher nos mídias. A maneira como nós, a mulher era representada nas, nas revistas, nos jornais, nos, nos conteúdos impressos. Basicamente, na altura, não, não havia a questão do computador, não é? e, e elas faziam, literalmente, tinham uma, uma, uma, uma, uma, uma serigrafia e, e faziam vários posters que um, incentivavam a... a tentavam... Incentivavam as questões da, da, da igualdade, as questões da, do, do trabalho doméstico, as questões do, dos direitos sobre o, sobre o teu corpo, sobre a, as questões do aborto, as questões. coisas que nós ainda estamos a discutir hoje em dia, não é? Uh, e que continuamos a discutir. E um dos materiais que eu achei super interessante foi o calendário, porque eles tinham sempre um calendário e o calendário quase gozava com aquela ideia de que às vezes nós, os gajos têm aqueles calendários de gajos nas. nas nas, nas oficinas. E havia um até que gozava um bocado com isso. Mas pronto, o calendário ainda assim tinha sempre uma função um bocado também de, de, de awareness, não é? E eu achei isso super interessante, porque não é um, porque não é normalmente um material onde tu vejas esse tipo de, de conteúdo, ou não é um material que tu pensas em fazer isso, não é? Mas, às tantas, é uma coisa super interessante, porque acaba por ser um póster e acaba por ser um calendário ao mesmo tempo. E, e eu disse, ah, porque não fazemos um calendário? Pronto, e... Pronto, tentando, uh, tentando apressar um cada coisa, depois nós na altura estávamos a, ver, a ler e bastante sobre uma tal de Chimamanda Ngozi Adichie, que é uma que é uma escritora nigeriana que fala muito sobre estas questões do feminismo e mesmo não sendo de um background cultural que não tem nada a ver com o nosso, óbvio, uh, nós achávamos que era das poucas vozes que nós achávamos que era que conseguia que nos relacionávamos com aquilo que ela dizia porque ela falava daquilo uma perspectiva muito contemporânea e tentámos utilizar e quando estávamos a Chiumana perguntámos se podíamos fazer este trabalho com o conteúdo do, do trabalho do, do livro dela e foi isso que fizemos em termos gráficos irritava-nos também olhar para várias plataformas feministas e vimos isto são todos Instagrams diferentes e vimos que a linguagem gráfica era toda muito semelhante ou seja era sempre quase que uma linguagem meio daquilo que se pode dizer feminino não é um bocado sempre dirigida às mulheres ou dirigida a esta Uh, Dirigida esta ideia quase nós gráfica da coisa, não é? Nós não queríamos, nós não queríamos isto. pronto. E, e acabámos por ir buscar a inspiração de um de coisas mais uh, rock, coisas mais punk, mas também não queríamos ser demasiado punk, não é? Mas, mas pronto, isto era mais ou menos o nosso mood board para a coisa, sabíamos que só íamos a utilizar a tipografia, uh, não íamos a utilizar a imagem e, e pronto, e, e acabou por ficar este projeto que depois até a própria cor foi uma questão, porque de repente, OK, não vamos imprimir em cor de rosa, porque não pode ser cor de rosa, não é? é uma coisa de meninas. Também não vamos imprimir em azul, porque não queremos que digam, ah, porque querem ser rapazes. Também não vamos imprimir em vermelho, porque somos comunistas. Também não vamos imprimir em preto, porque não somos punks. Portanto, decidimos pelo laranja, que foi uma coisa assim. Ou seja, foi engraçado porque foi dos trabalhos em que eu senti que todas as decisões que eu tomei sobre ele foram super importantes na comunicação. Ou mesmo para a própria comunicação da coisa. E, e pronto e basicamente lançámos o calendário na... e fizemos um pequeno workshop em que tentámos falar com as pessoas e juntar um grupo de pessoas e tentar refletir sobre este assunto, até porque não queríamos que fosse uma coisa... Ok, são mais umas 10 horas a fazer uma cena sobre o feminismo. Então tentámos tipo, juntar mesmo as mesmas pessoas. Eu, interessante fiz uma instituição há muito pouco tempo. E, e, e juntámos as pessoas neste espaço, juntámos as duas coisas, tentámos conversar sobre isto, tentámos criar algum discurso também sobre, sobre estes temas, até porque queríamos perceber se a nossa mensagem era parecida ou se realmente havia mais pessoas que pensassem da mesma forma que nós sobre isto. E criámos uma campanha também à volta, sempre um bocado a ver com a ideia temporal, não é? The year you'll go for it. E, e o nosso motto era, Evan Apologetic Year. E este no nosso Instagram. E pronto, no fim, o que eu quero dizer é que com todas as coisas que eu aprendi e com todas as coisas que eu tenho feito, eventualmente, há coisas incríveis que acontecem, não é? E tu não sabes bem como, uh, quando não andas a dormir há imenso tempo. E, e no ano passado, uh, pediram-me para eu fazer uma exposição só com o meu trabalho, que eu tenho feito paralelo ao Silva Designers. E foi na Foco uma exposição em uma galeria em Lisboa, que normalmente é uma galeria super daquelas convencionais, daquelas que quase precisas de licença para entrar, quase sentes que precisas de. pá, não sei, há assim uma hora, normalmente, nessas nas tipo galerias, de galerias. E, e disseram-me, ah, queremos fazer uma exposição com o teu trabalho. E eu, assim, mas o meu trabalho, mas tipo, eu sou designer, tenho pósters, não tenho não faço pinturas, não faço escultura, não faço. E eles, assim, ah, sim, mas isso é que é interessante, nós queremos ver as tuas postas, achamos que tem imensa força, imensa não sei o quê. E, ok, pá, achei uma ideia assim um bocado fora, ainda tive um bocado a digerir aquilo, mas depois achei que era uma coisa um bocado punk, não é? De repente ter pósteres numa galeria super, uma coisa que supostamente é tipo quase low art, não é? Que é uma coisa reprodutível, uma coisa que toda a gente quase pode ter, imprimir em casa, todas as imagens estão em IRS no meu site, tipo, é uma coisa que, que acaba por ser, vá, uh, uh, pobre, não é? Entre aspas. Mas achei o desafio interessante e aceitei-o e, e, e foi muito interessante porque eu chamei lhe What We Feel Like, tinha um bocado a ver com a ideia de que, tu, com esta ideia quase de expressar -te através de um meio que se calhar é um meio que normalmente é utilizado para um serviço específico, mas também se calhar pode ser arte, não é? Não sei, de repente todos aqueles postos que eu fiz com lyrics de músicas, ok, não é uma, aquilo não me faz design, é, realmente, eu não estou a trabalhar para um cliente específico, mas tem a ver com aquilo que eu acho, é uma, forma, é uma forma legítima de eu me expressar, acho, é como se eu usasse outros podia ter desenhado mas não eu sou designer eu utilizo fontes e utilizo cores e a mesma forma o calendário também foi uma coisa que eu usei para exprimir algo que eu achava do, daquela forma portanto até que limite o que é, que é que isso pode não ser pode ser e pode não ser não é design não é e, e foi um bocado estas questões que eu quis levar para a galeria e a ideia era só que era refletir sobre o que é que era um póster? O que é que disse era um póster, não é? Um póster, se um póster é algo que tu fazes para alguém, se um póster pode ser alguma coisa que tu fazes só porque queres é expressar um sentimento, se um póster pode ser uma pintura na parede a dizer póster. Fiz esta pintura com o, o, o Bruno, convidei a pintar a parede na altura e nós literalmente temos um póster a dizer Oversized Póster, super conceitual. E e pronto nós queríamos um... a minha ideia com a exposição era um bocado questionar qual é que é o limite entre uma coisa e outra não é onde é que estão as margens entre uma coisa e outra e, e tudo o que está impresso foram trabalhos que eu fiz para clientes específicos tudo o que estava projetado na, na exposição era tudo o que eu tinha feito que só tinha publicado online e, e fiz também a fiz também a pintura da parede com, com o Bruno e tentei que a própria comunicação fosse em si um device para fazer um post ou seja tentei por exemplo a parede, também a, como, a parede da janela também a assumir como um póster. A própria folha de sala também a assumir como um póster. Algo que as pessoas podiam levar. E, opa, e foi uma coisa que teve imenso feedback. Eu tive um feedback imenso. Houve imensa gente a ir. Eu pensava que não ia ninguém. Estava, estava desolada a achar que oh, não tenho amigos. Tipo, tipo as cinco pessoas que eu conheço. Porque eu estive o ano todo enfiada em casa a não fazer nada. Tipo a não fazer amigos, literalmente. Mas de repente houve imensa gente que veio, e, e o que foi mais interessante é que vieram pessoas que iam à galeria para ver escultura e pintura e pessoas do mundo de design que nunca tinham ido àquela galeria, porque ninguém vai ver exposições de Bionas hoje em dia. E, e, e foi uma experiência muito interessante, porque de repente juntaram-se ali imensas pessoas de sítios diferentes e deu para, dar, para fazer uma discussão sobre isso também, não é? E, e, e pronto, tem sido, tem havido um, um feedback enorme e acho que foi basicamente um dos pontos altos do meu último ano. E pronto, agora eu despedi-me, uh, porque decidi que não ia fazer mais as duas coisas ao mesmo tempo. Não sei bem o que é que, o que é que, o que é que vai ser a seguir, sei que quero também tirar, sei que a parte fácil é eu tenho um emprego estável, eu tenho dinheiro, eu tenho whatever, mas tipo, para mim momento neste momento da minha vida não é isso que me interessa, interessa-me perceber com aquilo que eu consigo fazer, ou que eu aprendi, ou até onde é que eu posso ir. E, e pronto, acho que entrar numa nova fase e não tenho um plano específico, acho que pela primeira vez também não tenho um plano. Eu sempre tive um plano, sempre soube o que é que quis fazer. Nunca fui aquela pessoa que, que, que teve problemas em decidir. Felizmente, felizmente ou não sei. isso fez com que eu, se calhar, fosse muito rápida até um ponto. Mas neste momento não tenho plano, neste momento não sei o que é que. O que, é que... sei mais ou menos aquilo que quero desenvolver e aquilo que quero continuar a tentar fazer. Hum, e é basicamente este sentimento. E, e pronto as que as Olha, olhem, peraí, aí, não vou embora ainda. Obrigado. Aguardem só um segundo. Baixem, baixem, baixem, baixem. Obrigado. Hum... Era só para saber se há algumas perguntas que vocês gostavam de dirigir à Rita. Normalmente nestas alturas é há hábito as pessoas fazerem algumas perguntas. Há alguma pergunta que as pessoas gostassem de fazer? Mãos no ar. Estão fartos para ouvir falar, já. Diz, diz. Já falei muito. <risos> Ainda há pessoas a chegarem. Vamos ficar todos a parecer de vergonha aqui em grupo. Alguém vai realmente fazer alguma pergunta? Vou fazer uma pergunta. Rita. Sim. Tu trabalhaste nos Silva Designers. Trabalhaste com um dos principais diretores criativos deste país. Achas que, de alguma forma, naquilo que vai ser o teu trabalho no futuro próximo, vais levar contigo esse legado? Qual é a parte do trabalho que é teu? Eu acho que estou a perguntar, de certa forma, até a experiência de trabalhar no ateliê, o que é que levas que é realmente teu, o que é que é do ateliê, ao fim uhum. destes anos todos, quatro anos ainda bastante tempo. Como é que tu distingues, de hora avante, aquilo que é teu e aquilo que tu aprendeste lá? Eu acho que é impossível não uh, ser influenciado por isso. Até eu acho que o tipo de designer que eu sou, esta preocupação com a comunicação, a preocupação com a tipografia, a preocupação com o lado editorial, com a mesmo com a narrativa editorial do trabalho, eu acho que isso tem tudo a ver com o, o sítio onde eu fui parar, não é? Eu sou o Silva Design, não sei se vocês conhecem o trabalho, mas o trabalho dos Jorge tem sido muito esta com o trabalho editorial, não é? Com esta ligação com a tipografia, com a palavra e com a, as coisas mais simples ou mais banais do dia a dia, não é? Eu acho que isso, sem dúvida, vai ser algo que eu nunca vou. Lá, acho que está tão enraizado já na forma como eu penso e abordo os trabalhos. toda a questão Obviamente que toda a questão prática de discutir com clientes, discutir defender o meu trabalho, ser lidar com o facto de ter alguém em cima de mim a dizer aquilo que eu tenho que fazer ou avaliar o meu trabalho sem ser o cliente. Tudo isso são coisas que eu podia ter aprendido, se calhar, noutro contexto. Não é? Pronto, são coisas que vais aprender e que, e que, e que, e que aprendes durante o processo. Mas essa é mais essa, eu acho que o core do meu trabalho tem muito a ver com aquilo que também é a forma como eu trabalho no ateliê ou, ou como aprendi a fazê-lo lá. Por isso, eu acho que isso nunca vai sair da minha forma na minha abordagem. Eu acho que é impossível... Eu acho que se tivesse sido parar num sítio completamente diferente, provavelmente o meu percurso se calhar estava a ser completamente diferente também. Conspiras criar o teu próprio ateliê? Como quê? Conspiras, Conspiras? criar o teu próprio ateliê? Ah, é muito nova! Juntar amigos, trazer pessoas para ti. Fazer um projeto contigo. Não. Eu gosto muito de trabalhar com pessoas. Eu acho que não conseguia trabalhar sozinha. E este momento de freelance vai ser mesmo também para eu e pegar nos meus amigos e olha para pessoal agora fazer coisas, não é? Uh... Aliás, até porque falaste muito da questão da amizade sim, sim, e das sim, relações. Sim, sim, sim, E para mim isso é uma questão muito importante. Eu não gosto mesmo de trabalhar sozinha. Acho que não gosto. Nem que seja uh, com uma relação muito próxima com o... Quero... E acho que sou um bocado chata nisso. Às vezes há clientes que não gostam disso. Há clientes que não gostam de ter um designer muito próximo deles. Às vezes eu querem fazer uma coisa fixe e pronto, e cala-te. E... Mas eu sou um bocado chata nisso e gosto mesmo de criar uma relação com as pessoas. E acho que isso também é uma coisa que aprendi no ateliê, um bocado esta questão de aproximação do designer ao cliente, que é uma coisa que, se calhar, noutros contextos, em que há uma hierarquia maior, também não existe, não é? Se eu conspiro uh, fazer um ateliê, ah pá, sim, eu acho que isso é do sonho de qualquer um... Eu sou daquelas pessoas que eu gosto de estar à frente das coisas, não sou, não sou aquela pessoa que gosta de... Acho que, acho que me imagino nesse papel. Para já, não sei. Eu sei que dá muito, muito trabalho. É um trabalho enorme, é uma, coisa, uma responsabilidade enorme. Uh, principalmente se tiveres uma equipa dependente de ti, ou sei lá, não imagina a responsabilidade e o trabalho que isso dá. Portanto, neste momento, quero mais explorar e, e, e pá, foi parar aí sim. Eu acho que vai, vai, vai, vai acontecer de alguma forma. Eu não sei como nem quando, mas sim. Pronto. Obrigado, Rita. Não sei se alguém é. quer, tem mais alguma pergunta. Temos ali uma pergunta do lado de lá. Olá, uh, tenho duas perguntas, uma muito simples, que é, uh, costumas desenhar tipos, ou costumas usar comprados ou free? Uhum. E a segunda pergunta é, como é que consegues orçamentar um projeto que tens interesse em fazer, porque tens esse hábito de trabalhar com amigos e projetos que pá, que financeiramente não conseguem garantir? E o exemplo de maus hábitos é um uhum. exemplo, não é? Se vier mais gente... Recebes mais, mas tens algum hum. mais modelo Sim. ou já aplicaste algum mais modelo? Em relação a fontes, hum, eu não desenho fontes, sinceramente acho que cada vez mais estou menos interessada em tipografia, acho, acho que se nota pelo meu trabalho, eu sou completamente, como o Jorge me dizia, sou completamente hum, insolente graficamente, de certa forma. Um, mas não desenho fontes, eh, nunca uso trabalho, uh, nunca uso fontes não pagas para trabalho uh, de, para clientes, nunca uso, ou trabalho com fins comerciais. Um, e nunca um, é isso, basicamente. Uh, não, uso trabalho, não uso fontes uh, free, uh, quer dizer, uso fontes free normalmente, mas nunca, nunca, quando é um trabalho comercial, e se eu uso alguma fonte alguma, de, alguma, de algum sítio, uh, obviamente vai ser, vai ser sempre. Tem que ser pago. Acho que é uma questão de princípio. Óbvio que nós temos acesso a todas as fontes e mais algumas. Eu nem vos a começar a dizer a facilidade que eu encontrei em encontrar fontes. Todas as fontes vocês tipo, imaginam. Mas acho que não. Por uma questão de princípio, eu nunca uso para, um, para uma questão comercial. Aliás, eu estava a comentar agora no workshop de manhã que eu já tive uh, pessoas no meu Instagram a perguntar... Tipo, Foundries, pessoas que desenharam aquelas fontes, a perguntarem se eu estava a usar aquela fonte deles. Eu disse, não, não estou. Eu fiquei assim, oh my god, as pessoas veem tipo, o que eu estou a fazer, igualmente tipo se eu tivesse usado sem pagar, ia ser é um problema. Pronto. Uh, mas mas não, não, não faço isso. Uh, em relação ao, ao, à tua segunda pergunta. Pá, obviamente que fazer freelance e full time, para mim, foi uma vantagem, porque eu tinha dinheiro ao final dos meses, todos os dias, todos os meses, não é? Eu tinha sempre aquele ordenado. Mas é ridículo, porque obviamente que abdiquei de tudo o resto da minha vida, não é? Um... Portanto, também nunca tive a necessidade de viver do trabalho do trabalho freelance, não é? Pá, se eles me pagassem 100 ou 200 ou 300 ou o que fosse, para mim cá, pá, Literalmente não ia estar a fazer dinheiro com aquilo, porque o meu, meu ganha-pão era o Tudo o que eu ganhava era extra, isso. E, e pronto, estava, estava bem nesse sentido. Uh, mas nunca fiz trabalho de borla. De, in, tipo, quer dizer, já fiz trabalho de borla para mim, não é? todo o trabalho que eu fiz, que são projetos pessoais, sou eu que fiz, não é? Sou, sou eu que estou envolvida no projeto. Hum, ou seja, sou eu que estou investido estou literalmente a decidir investir o meu tempo nesse trabalho e estou a perder dinheiro por causa disso mas mesmo com os meus amigos, eu pá, tenho, um, tenho uma baseline tipo, eu não passo, há, um, há um x trabalho, há um x, traba, há um x uh, que, eu não, que eu não faço já, tive, já recusei imenso trabalho interessante por causa disso e, já recusei. e a tentação é muito grande e principalmente, eu nunca tive nesse estado mas eu acho que quando estás num estado de desespero ou não, realmente não tens mais nada Pá, para ti é muito tentador uh, aceitar esse tipo de coisas, principalmente quando são coisas muito interessantes a dizerem. E eu acho ridículo, porque eu acho que. que... Pá, nem que seja 50 euros ou 25 euros ou o que seja, tipo a... Pá, é uma questão de respeito, estás a ver? Obviamente, eu neste momento já não, eu não, eu não sei trabalhos assim, abaixo de um X. Pá, eu tenho que viver, não é? Como todos nós temos que viver e não e o faço. Também acho por princípio, também porque eu acho que se todos fizéssemos isso, ninguém estava-nos a pedir trabalho de borla. Hum, e mesmo que sejam os meus amigos, mesmo que sejam os meus amigos. Na questão da 23 é muito interessante, porque mesmo que eu faça muito pouco, tem sido um trabalho que eu, eu depois também faço a decisão, ok, ok, se calhar não estou a ganhar dinheiro com isto para viver, mas todo o retorno que eu tenho tido e toda a facilidade, tipo, eu tenho que conseguir pegar naquilo e levá-lo onde eu quero. E isso é uma liberdade que tu não tens, quase nunca tens. Estou a trabalhar com pessoas que têm exatamente a mesma visão que eu. Pá, isso dá um prazer enorme que nenhum dinheiro me vai pagar nunca. Portanto, para mim, é um bocado a, a medida entre o reward que aquilo te traz e, aquilo, e é um trabalho que eu tenho feito com tanto gosto. Que eu acho que tem tido imensa. Uh, todo o meu trabalho que veio depois de pedidos de trabalhos tem sido por causa desse trabalho. E, e se calhar não estou a ganhar com eles, mas estou a ganhar com todas as outras pessoas que me vêm pedir, que se calhar são, pá, que são pessoas. Que, vem, que há aquela qualidade no meu trabalho e que me vem pedir por causa daquilo. É? Portanto, é um bocado. tens que pensar no. É sempre um jogo de o que é que vais ganhar com aquilo ou não, se aquilo vale a pena ou não. E, no fundo, eu acho que tem a ver com se acreditas naquilo ou não, não é? E eu acho que, acho que por princípio, eu não, tra... eu não trabalho de borla, acho que, no geral, mas realmente tens que ver tens que pensar naquilo em que acreditas ou não. Eu dispensei muito tempo que não foi pago para este grande parte dos trabalhos que estão aqui, portanto. É um Obrigado, Rita. Uma salva de palmas para a Rita. Comunicar design exa de caudas da rainha.